Agora, parafuse o encosto da base utilizando os parafusos médios. Encaixe os pés no assento e pronto! Sua cadeira está pronta para ser usada.